Galera, como vocês sabem, hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa. Muita gente acha que conhece, não conhecem. Que eu vim mostrar pra vocês uma coisa. Muita gente acha que conhecem, né? Mamá que sou verdes, como mostrar pra vocês agora, tá? eu vim mencionar mulheres, galera. E muita gente acha que gosta de sobrejudiar. Porque muita gente acha que prefere sobre judiar. E hoje eu vou mostrar pra vocês, tá, galera? É... Esse aqui, ó, é site muito bom Tem produtos legais, tem produtos infantis Tem produtos adultos, tá bom? É... Bom, galera Ó, é... Aqui, galera, tem vários produtos Você pode contar se você vai carregar, tá, galera? Ah, não, tem isso, né? Você vai clicar em produtos Bom, galera, pessoal algum produto que você quer, né? E que muita gente acha que prefere pegar os produtos. Deixa eu ver aqui como está a internet. Ah, ah. Galera, olha só. É, os produtos que eu vou mostrar para vocês, os produtos são muito legais. Porque muita gente acha que prefere, muita gente acha que escolhe. E por isso eu vou mostrar para vocês hoje, beleza? A linha Max, tá? O que é a linha Max? São produtos e Magno. Parece o Magnum, tá? é um pouquinho diferente, tá? é que é mais linha Max que muita gente não conhece mas Max que é uma coisa sensacional tá eu nunca falar né? o Jude que é leite leite tá não é leite condensado é leite no branco tá galera Junji Frutti, né bombom bombom esse bigorel eu nunca experimentei tá esse bigorel e que? tem um soft muito especial que tem três tipos de sabores e aí que tem o produto infantil, tá, galera? Que você pode comprar, né? Para todo mundo. Pessoal, é... Como vocês sabem, eu sou vídeo de um dia, que é que você encontre a minha loja mais próxima de você, tá? Galera, é muito importante dizer que a sua vida de um dia, gay, é uma coisa maravilhosa, sensacional e muito gostoso. Por quê, porque, quê, galera? Porque existem sobretes maravilhosos sem nenhuma gordura, Tá? E deixe os comentários né? se vocês conhecem sobre de dia, porque um dia eu vou fazer com vocês um unboxing, sua vez, tá? Um unboxing somente para vocês, beleza? E outra coisa muito importante, né, antes de sair o vídeo, é que a sua o dia está completando hoje. Não, né? a vez de dia é que muita gente que prefere comprar do que pagar, tá bom? É muito feio, por quê? Porque existe sobre o dia é sensacional e maravilhoso, ok? Ok. Bota o país fora, mas muita gente acha que prefere comprar do que instagar o um sorvete, tá? Não é legal porque muita gente prefere isso. E deixa eu dar se vezes o um sorvete, tá? Porque muita gente acha que prefere instagar o sorvete do que outras coisas. Não é legal, tá, galera? Galera, última coisa muito importante no vídeo é que muita gente prefere comprar sorvete que pagar, Tá bom? é País, você vai lá, pegar sorvete um Pede sorvete de moço Acabou essa história de pagar sorvete Acabou essa história, tá, galera? Por quê? Porque existem sorvete sensacionais e muito gostosos Ok? Galera, vamos ensar o vídeo porque já deu o lá E aí eu vou lanchar, tá? Valeu, galera, tchau!